Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, a gente vai estar tá fazendo um joguinho River que tinha prometido, a gente vai fazer em algumas partes, porque ele é um pouco complicado, né? Primeiramente a gente vai estar tá é, adicionando aí as nossas bibliotecas, o Pygame, com import, né? Também o random, para gerar números aleatórios, e vamos estar tá colocando as variáveis de controle aí utilizando from pygame.locals e importando belezinha aqui eu vou criar uma variável chamada game ela vai verificar se o jogo começou ou não, começar ele com falso vamos colocar as coordenadas da nossa janela, né? a altura e a largura a gente pode declarar desse jeito, né? colocando uma vírgula, colocar outra, depois a gente faz o mesmo para os valores vou inicializar aqui pygame.init criar a nossa janelinha né setMode, colocando os valores ali né a altura e a largura vou criar também uma função para estar tá pintando né tá desenhando nossos objetos ela vai iniciar é, atualizando nosso display pygame.display.update vamos pintar o fundo ali que vai ser o nosso rio começar aqui com a cor verde primeiro Aqui em cima eu vou criar uma função para fazer a abertura do jogo. Né, Chamada de OpenEdge. E ela vai estar tá verificando se eu pressionei S para sair. Ou pressionei no X lá, né? Que é o evento Kit. Belezinha? Se pressionar, ele vai retornar True. Se não, vai ser False. Aqui a gente coloca o nosso laço principal. Vai estar tá chamando a função Paint. E a função open que vier dela vai ser guardado no variável sair, né? Se ela passar a ser verdadeiro, o jogo fecha. Deixa eu criar a variável sair aqui, começar com falso e vamos fazer um teste. Belezinha, abriu aí a nossa janelinha na cor verde. Joia. Bom, como esse jogo vai ter bastante cor, né? Apesar de ser Atari, eu vou criar um documento aqui de tipo Python para guardar as cores, né? chamar de cores Belezinha. aqui eu vou colocar os valores, vou colar os valores das cores né, que eu tirei com o programinha lá que eu mostrei no outro tutorial e ao invés de colocar o nome das cores que tem algumas que são quase repetidas, eu vou colocar o nome do objeto que ela vai pintar, assim é mais fácil Belezinha? aqui estão todos os valores. Para a gente poder utilizar, é só importar, né? A gente importa o nosso documento, chamado cores. Vamos criar um objeto aqui embaixo. Chamar de cor mesmo, cor, igual a cores.cor. Que é o vetorzinho que está lá dentro. É como se fosse uma cópia, né? Está fazendo um vetor aqui também. Aí, é só aplicar, né? Aqui no fio, ao invés de colocar um valor qualquer, eu vou colocar... As nossas cores, né? O número 3 ali, que é a cor azul. A cor do rio. Fazendo um teste. Bacaninha. Funcionando nosso sisteminha de cor. Beleza? Agora a gente vai criar os nossos objetos. Vou criar um documento aqui, chamar ele de objeto. O BJ. colar aqui os parâmetros, que a gente já fez várias vezes isso aqui. Agora a novidade ali são as cores, né? Só importar também. Desse jeito a gente faz uma vez só. Tem aqui a janela, a posição x, y, altura, largura. O tipo do objeto, se ele está fora ou não do jogo. E o tempo da explosão, né? Time Explode. Aqui eu coloquei os valores, né? x igual a x, de... começa com 0, y igual a y, etc. Com a novidade ali que vai ser a cor, né? que está incluída ali em cima. cores.cor igual a nossa variável corner. Belezinha? Agora a gente vai criar o nosso mapa para poder fazer os desenhos. Já mostrei como a gente faz ali no Space Invaders e em outras, outros tutoriais aí. Vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada. A gente colocava 1 para mostrar o desenho e 0 quando a gente não quer que mostre, né? Dessa vez vai ser um pouco diferente. Ao invés de ser somente 1, eu vou colocar as cores, 2, 3, 4, etc. O número que eu colocar aqui, ele vai pintar de acordo com a cor que está ali no nosso vetor. Né? Dessa forma a gente escolhe o objeto e já pinta ele. Né? O avião, por exemplo, é a cor 1, a cor é amarela. Eu vou colar ele aqui primeiro. Ele de frente e ele para a esquerda. Joinha. Onde tem um vai mostrar a cor, onde tem zero não mostra nada, né? Só que dessa vez a gente controla as cores. Criar a função show. E vai verificar se o objeto vai aparecer ou não. Ela também vai estar tá montando o nosso personagem, né? Aqui embaixo eu vou colocar um atalhozinho. Eu vou criar uma variável chamada obj. Vou dizer que ele é igual a self.ty, né? Que é o tipo. para não ter que ficar escrevendo self.ty, self.ty, etc. Vamos criar aqui as colunas. O range dela vai ser o tamanho total do nosso vetor, né, da, das colunas. Só usar o len, o len vai nos retornar o valor total. E a gente põe zero ali na matriz, né? Então as colunas. Embaixo a gente vai fazer o mesmo para as linhas. O range dela vai ser a largura, né? Len, o vetor pelo objeto, o objeto que é igual ao ty lá em cima, né, o tipo, que é a altura. E aqui embaixo a gente vai fazer um sisteminha diferente. Vai ser o seguinte. Se caso a nossa matriz, né? Mapa, a gente coloca o objeto, coloca a linha, coloca a coluna. Se caso ele não for zero. E se o nosso objeto não estiver fora, né, o out for, for negativo, not self.out. Ou se ele tiver tempo de explosão, né? Ele morreu. Time explode. Se acontecer isso aí, ele vai mostrar o nosso objeto lá embaixo. Para poder fazer o cálculo ali, eu tenho que colocar um monte de, de valores ali. Eu vou já colar direto. É só explicar, né? A posição X vai ser a posição X do objeto mais a coluna vezes, vezes o comprimento do nosso objeto, né? Ele vai estar dividido pelo tamanho total do comprimento. Mesma coisa a posição Y, né, que agora é pela altura. O comprimento dele vai ser o comprimento dividido pelo número de itens da nossa matriz. E a altura, mesma coisa. Né, dividido pelo número de itens da altura da matriz. Beleza? A gente vai simplificar aí com X, Y, W e H. Aqui embaixo a gente só pinta né, o nosso objeto. Né? Self.win, que é a janelinha. A gente cria o um objeto na cor valor que está na matriz. Objeto ponto linha, ponto coluna. Ele vai pegar aquele número que tá ali, né? Ou é zero ou é um. for um, vai mostrar a corzinha amarela. Se for zero, não vai mostrar nada, né? Ok? Aqui a gente cria o um nosso retângulo. É, um, é sempre retângulo, né? Sempre quadradinhos. A gente só coloca o x, y, w e h, né? Que a gente já fez o cálculo ali. Fica bem mais fácil. Belezinha? Agora a gente vai criar o nosso objeto. A gente volta lá pro, pro script principal. Criar uma seção aqui, escrever objetos. O primeiro vai ser o plane que vai ser o nosso avião para poder adicionar a gente tem que importar né importe obj então plane igual OBJ, ponto obj de maiúsculo primeiramente a gente põe a janela põe a posição x que a gente quer que inicia põe a posição y né? que é a altura que a gente quer que inicia a largura do objeto a altura do objeto o tipo dele, no caso ali é zero, a gente só tem dois, né? Se ele está fora, eu vou colocar não. E o tempo da explosão, eu vou colocar zero também. Isso a gente vai fazer depois. Belezinha? Deixa eu adicionar aqui no um dicionário. É, tem que colocar o show, né? Aqui, ó. Tem que chamar a função show para poder mostrar o objeto. Vou colocar ela aqui no Paint, embaixo, plane.show. E vamos fazer um teste para ver se o desenho aparece. Rainha. Tá aí o nosso aviãozinho principal, ok? Agora eu tenho. Se eu pintar aqui em uma outra cor, colocar o número 2, por exemplo, ele vai ficar com a pontinha ali com outra cor, né? A gente pode controlar a cor que a gente quer do objeto por aqui, ok? Mas eu estou utilizando o original, né? O tipo agora eu vou passar para o próximo que vai ser o número 1. Um eu vou pegar o aviãozinho virando ali para a direita, né? Com os recursos que tinha no atalho. Belezinha, vou colar o, o, todos os objetos aqui principais: o avião para a esquerda, o avião para a direita, o helicóptero para a esquerda, o helicóptero para a direita, os navios, os aviãozinhos, a gasolina que é todo esse objeto aqui e as duas explosões ali que a gente vai estar tá utilizando. Belezinha. Aquele para a esquerda, aquele para a direita. Aqui a gente tem o nosso helicóptero. O helicóptero no outro ângulo. Indo para a esquerda. Vou pular logo para o nosso navio. O navio eu vou ter que fazer um desatamento. Ele está muito curto, né? Tenho que criar um objeto maior para ele. A gente vai fazer depois. Vou colocar agora o um aviãozinho. E etc. Aí. Bom, aqui é a nossa explosão. Por enquanto é isso. Eu vou deixar até aqui pro pessoal tentar fazer em casa. Eu vou deixar o script na descrição porque esse, código, porque esse jogo vai ficar bem grande. Só que só no final, no último vídeo. ok Vamos ver se o pessoal consegue fazer. Quem gostou dá um like. Até a próxima aí galera. Valeu.